No último domingo agora, a Scarlett Vasconcelos Mulher trans e negra De 27 anos, foi brutalmente Agredida na saída de um bar Em São Sebastião, simplesmente Por não aceitarem a sua identidade A violência contra as pessoas Trans e travestis, que não é só a violência Física, é a violência no olhar É a violência simbólica, psicológica É a violência institucional Scarlett podia estar nas estatísticas De feminicídio agora do DF Mas felizmente ela está viva Lamento profundamente a violência sofrida pela Scarlett, me solidarizo com ela, a Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara está à disposição dela nesse momento difícil e espero que a gente possa virar a página da violência contra LGBTs em geral no Distrito Federal, mas especialmente contra quem é o alvo prioritário, que são as mulheres travestis e transexuais negras. Garantindo políticas públicas que oportunizem a formação profissional, a permanência na escola, o emprego, garantindo a sua cidadania, a sua dignidade e mais do que tudo, o direito à vida vida.